Olá, você acompanha agora o Destaques da Semana da TV Verde Oliva e fica por dentro do que acontece no nosso exército. O Exército Brasileiro participa das buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira, servidor da FUNAI, e pelo jornalista britânico Don Phillips, colaborador do jornal The Guardian, que desapareceram no último domingo no Vale do Javari, interior do Amazonas, perto da fronteira com o Peru. As buscas iniciaram na segunda-feira em Atalaia do Norte e seguem de forma ininterrupta por meio terrestre, aéreo e fluvial. O Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Nordeste, reforçou a campanha Ajudar Está no Nosso Sangue em Pernambuco. A ação visa aumentar o número de doadores na região metropolitana do Recife, uma vez que o volume de voluntários diminuiu após as fortes chuvas que atingiram a área. O Exército também apoiou a operação de busca e resgate de vítimas. O Comando Militar do Nordeste recebeu 25 toneladas de alimentos para Pernambuco, em apoio às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Estado. As doações foram arrecadadas pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, Cegesp, e foram transportadas em viaturas especializadas da 2 Companhia de Transporte. Capitães alunos do curso de infantaria da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, ESAO assistiram a uma demonstração de ataque coordenado de uma força-tarefa blindada, organizado pelo 29º Batalhão de Infantaria Blindado. O Comando Militar do Oeste realizou o exercício Serra do Pantanal. Cerca de mil militares participaram de treinamentos de integração com diversas técnicas especiais e aeromóveis em Coxim e Pedro Gomes, ambas em Mato Grosso do Sul. Durante duas semanas, as tropas foram capacitadas para diversos empregos na região do Pantanal Sul-Mato Grossense. O comandante do Exército, General Freire Gomes, se dirigiu aos participantes do estágio de comunicação social para oficiais do quadro de Estado-Maior, promovido pelo Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília. Ao todo, 34 militares do Exército, dois da Marinha e um da Polícia Militar do Ceará participaram da atividade. Dentre os objetivos estão destacar a importância dessa área e capacitar recursos humanos. No dia 10 de junho, o Exército comemorou o Dia da Arma de Artilharia. Nessa data, nasceu o Marechal Emílio Luiz Malé, patrono da arma. A artilharia de campanha é o principal meio de apoio de fogo da Força Terrestre. Já a artilharia antiaérea, componente terrestre da Defesa Aeroespacial, realiza a defesa antiaérea de forças, instalações ou áreas. Foi realizada esta semana em Brasília a Jornada de Sustentabilidade. O evento integrou as atividades do Exército Brasileiro inseridas na Semana do Meio Ambiente. Além de apresentações sobre sustentabilidade e de premiação de um concurso de redação sobre o papel do Exército no meio ambiente, o evento incluiu a entrega do selo Verde Oliva ao Hospital de Guarnição de Natal, um prêmio voltado às organizações militares com mais alto índice de conformidade ambiental. Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Militar de Engenharia. O prazo vai até 11 de julho e as provas estão previstas para o dia 25 de setembro. Acesse o site im.eb.mil.br e saiba mais. A Rádio Verde Oliva Brasília completa 20 anos dia 12 de junho. Ela foi a primeira emissora de rádio das Forças Armadas Brasileiras. Considerada uma das mídias de destaque do Sistema de Comunicação Social do Exército, a rádio é uma emissora FM com uma programação dedicada ao melhor da música nacional e internacional, transmitindo também notícias, informações institucionais, serviços, cultura e civismo para mais de 200 mil ouvintes por mês. Ficou interessado em saber mais sobre o aniversário? Está no ar o podcast Braço Forte desta semana sobre o assunto. Acesse o card que aparece na tela para ouvir o episódio. O Destaques da Semana fica por aqui. Enquanto aguarda a próxima edição, acompanhe o seu exército nas plataformas digitais. Até mais!